Opa, beleza, passando aqui um para entregar um relatório rapidinho do que está sendo feito e que pé que está a situação. Vamos lá? É, aqui, vou começar falando então sobre dois temas. Um, é, os anúncios que nós estamos fazendo, os anúncios que estão no ar, né, e o que a gente ainda precisa, ainda precisa fazer para melhorar esses anúncios. Outra situação, nós vamos falar depois no outro vídeo sobre a loja integrada e o sistema de gestão aqui é para gente trabalhar em relação à loja virtual então são duas situações vou começar falando sobre os anúncios Ok é, gente, nós temos a, ativo no momento dois anúncios, três anúncios aliás esses anúncios já, já já geraram ali cerca de 16 mil pessoas alcançadas né e 30 mil impressões tá o valor investido até agora foi de 193 e esses anúncios são anúncios direcionados para o público frio. Tá? O objetivo nosso é aumentar o número de pessoas engajadas no topo do funil. E o que é topo do funil? São pessoas que ainda não, não conhecem a loja ou que nunca compraram na loja. Esse é o topo do funil, do funil e essas são o, esse é o público frio. Tá? Esse público frio e, e esse tipo de publicação... É, e, e estratégia, eu vou, eu estou encaminhando para vocês um, um, um relatório aí, algumas orientações em relação do que postar, né? E aqui para vocês entenderem, mas é, o que, que é exatamente público, frio público mordo. Eu sei que eu já falei bastante com vocês em relação a isso, mas é bom ficar claro para que a gente entenda qual é a estratégia que está sendo usada, vocês entenderem o que que eu estou fazendo, tá? Então eu, é, eu mandei esse documento é, é, Esse arquivo é importante que vocês leiam ele E, e vão tirando as dúvidas Qualquer coisa é só, só me chamar tá? Então nessa estratégia a gente está trabalhando agora com os públicos frios nesse, nesse, Nessa etapa importante que tem o engajamento de vocês Com as publicações Porque estão, estão tendo, tá tendo né, perguntas tá tendo pessoas comentando é, na, nas publicações e, e esses comentários é importante que vocês consigam responder ó as vendas são por encomendas então é legal curtir né a, a, a, a, o comentário e responder sim ou não né uh, chamar a pessoa para para fazer a encomenda porque nesses a maioria das da, dessas publicações do público frio a gente não trabalha com um CTA, com um chamada para ação. Então não tem aqui para a pessoa clicar e fazer o pedido. O nosso objetivo é aumentar o número de pessoas que ainda não conhecem a conhecer e aquelas pessoas que não engajam a começar a engajar. Então quando elas fazem esse engajamento, é importante que vocês também respondam a esse engajamento. Né? Ah, a Márcia aqui comentou lá, hum, que gostoso. Né? Hum, responde aqui, ah, que bom que você gostou. É, que tal fazer o seu pedido? Tá saindo tal dia, ou acabou de sair. E assim por diante, tá? Aqui tem nove comentários. Ó. Delícia, maravilhoso, muito bom. Muito bom esse pão. Aqui, ó. É, tá parecendo o pão da minha mãe. De Holândia, você viu? Quero ir lá conhecer. É, você pode responder, vem sim, funcionamos de tal a tal horário. Ou, se preferir, faça o seu pedido que levamos até você, clique no link e tal. É. E assim por diante. Tá, então são essas três publicações que estão rodando ainda, tá? Essa aqui é um vídeo que eu fiz a partir das fotos. Essa é a outra publicação, que é a publicação do, do dos Quiches, novo regime para Quiche, e essa outra publicação da, da manteiga de de amendoim aqui, manteiga aqui que é isso aqui, pasta de amendoim. E ainda falando sobre a estratégia que estamos usando de público frio, público morno e dividindo as formas de fazer as postagens, só para vocês visualizarem, é, nessa primeira etapa, essas publicações são feitas para aumentar isso aqui, ó, o público, é, público, público morno, né? porque a, o público que é frio e começou a engajar com vocês, começa a se tornar morno, por exemplo, um exemplo de público morno. Eu criei, um, eu criei um público aqui de pessoas que viram vídeos, é, pelo menos 3 segundos, dos vídeos publicados no Facebook e no Instagram de vocês, nos últimos 365 dias. Então, eu tenho até agora 9.200 pessoas que no último ano assistiram pelo menos 3 segundos de algum vídeo que vocês postaram. Então esse público começa a se tornar morno, porque eles já interagiram, já viram algum produto de vocês. Já virou algum, alguma produção, né? algum conteúdo de vocês? Pessoas que engajaram no Facebook de vocês nos últimos 365 dias. Né? Ainda está preenchendo, tá? abaixo de mil, mas vai dar mais que mil. Tá? Então ele está procurando pessoas que atendem esse critério de público: né? pessoas que curtiram, compartilharam engajaram de alguma forma. O mesmo acontece com o engajamento no Instagram nos últimos 365 dias. Então, nós estamos, ele ainda está preenchendo, né? ele está procurando pessoas que engajaram no Instagram de vocês nos últimos 365... 365 dias. E aí o que acontece? A partir desse momento que esses públicos começarem a crescer e a gente tem outras formas de criar outros públicos, por exemplo, pessoas que interagiram com o site, pessoas de lista de clientes que vocês levantaram aí e vão passar para mim... Né, pessoas é, que se cadastraram em algum tipo de formulário e assim por diante Mas os três principais são esse, O que eu vou aumentar aqui de público personalizado Que aí se torna mais quente ainda São pessoas que é, viram pelo menos 25% De algum dos vídeos de vocês né, eu vou criar aqui para vocês verem então eu vou selecionando aí do Facebook e do Instagram, ó, Facebook e Instagram, tem um símbolozinho aqui. Eu vou selecionando os vídeos, né, e eu só posso fazer isso até no máximo vídeo de um ano pra trás, né, então, o que passou de um ano não adianta mais eu selecionar. Por exemplo, aqui, ó, tá maio, maio de 2020, ainda dá tempo. 30 de março de dois, 2020, esse daqui, ó, 28 de março já não adianta mais eu selecionar, ó. Tem 3.360 de público que nós já perdemos. Eu não consigo mais resgatar eles nesse vídeo específico. Tá? Então, clique em confirmar. Vou dar um nome para o público. Viu o vídeo? 25% 365D. 365 dias atrás, tá? Crio o público e aí ele vai perguntar se eu quero fazer público semelhante. Não é o caso ainda, tá? Mas público semelhante, o que que são? É, são pessoas é, que se assemelham ao público que eu acabei de criar. Então são pessoas que têm o mesmo perfil, pessoas que são semelhantes àquelas pessoas que viram pelo menos 25% dos seus vídeos nos últimos no último um ano. Então, se essas pessoas são semelhantes àquelas que já são pessoas que acompanham vocês, elas são pessoas propensas a também gostarem do tipo de conteúdo. Não, não é o caso ainda, tá? mas nós vamos trabalhar com esse público também lá na frente. Então, concluo e vou aguardar ele preencher. Tá? Então, por isso que, mais uma vez, nesse sentido, é fundamental que vocês interajam com as pessoas que estão comentando, é, nas páginas, na, comentando né, no Facebook e no Instagram as publicações que nós estamos pro, promovendo tá? e um outro ponto é a gente começar, aí eu volto para aquela tabela e a gente começar a produzir conteúdo para que eu tenha material para promover, e o que são esses conteúdos né? o Fábio já vem produzindo bastante conteúdo, mas eu preciso que tenha talvez algum direcionamento mais pensando ali na produção dos anúncios, né? Que as fotos food porn os vídeos food porn, o Fábio tem feito estão ficando muito bons esses vídeos e essas fotos, né? Mas tem muita foto, a gente precisa começar a fazer mais vídeo, tá? É, as fotos reais do produto já tem utilizado, é, pegar alguns depoimentos, tão depoimentos de clientes que que estão satisfeitos, né? Eu sei que vocês têm bastante cliente aí e é possível, na hora que o cliente vai na loja Pede para gravar, fala você não pode gravar um depoimento, né? E falando o que que você acha da loja, o que que você acha dos produtos, como que está sendo para você ou não? É, e manda esses depoimentos para mim, eu posso fazer os, o, as edições, é, imagens, é, principalmente filmagem, tá? Dos bastidores, é, tem lá, lá, tá lá no fundo, tá separando lá uh, o produto, tá mexendo no estoque, tá recebendo o produto, tá embalando para enviar. Faz os videozinhos curtos e manda para gente, que eu faço edição para vocês, mais imagens dos bastidores. Tá? Tem duas situações dessas imagens. Vocês podem fazer as imagens, uma grande quantidade de imagens e ir me mandando para que eu possa fazer os anúncios. E você, vocês aproveitarem essas imagens para utilizar aqui, nessa outra etapa aqui, ó, dos histories e dos reels. Então já começar, usa essas imagens dos bastidores, dos depoimentos, tudo para colocar nos histories. Manda para mim que eu transforme isso em anúncio e postagem tá? Ou vocês postam aí também E assim vamos trabalhando junto Os memes, eles são mais complicados Mas é possível usar meme né? Mas ele é mais delicado pelo segmento de vocês Mas existem páginas e de, de sites aí Que vocês pegam memes prontos e só trocam as frases tá? O meme ajuda bastante a aumentar o engajamento E as enquetes então, é, enquete é legal. Você prefere chá verde ou prefere chá não sei das quantas? Chá azul, sei lá. É, prefere o, a esfirra ou prefere o ki, kits, Kicks? E, e aí, eles vão perguntando. Coloca duas fotos dos dois produtos pergunta qual qual você prefere. E assim por diante. Eu dou essas, esses exemplos aqui. Ó, né? no, no exemplo de temas para postagens. Você está nesse material que eu vou mandar para vocês. Qual que é o seu favorito? Marca alguém que te deve um desse aqui. Então posta foto lá de uma esfia, posta foto do bolo, posta foto de algum produto gostoso lá no food porn. E pergunta, né? Marca alguém que te deve um desse. Marque três amigos e o último que responder te deve um desse. É, na hora do lanche você come tudo ou guarda pra comer do outro dia. Ou na hora do lanche você prefere sem glúten ou sem lactose, sei lá das quantas. Ou, né? E aí tem que pensar, traduzir isso tudo pra, pro segmento de vocês, né? Prefere milho ou orvilha. Esse, esse tem, tá bem voltado à, à hamburgueria. Né? É, são exemplos que eu peguei para uma hamburgueria. Você, se você é do time do bacon, curta e marque um amigo que vai de Prime Bacon. Esse foi para o Maurinho que eu fiz. Mas é, você pode traduzir para o de vocês. Né? Se você é do time do sem glúten, marque o um amigo... É, que vai curtir essa, essa esfirra sem, sem glúten, sem lactose alguma coisa assim, entendeu se você não gosta de, de sei lá de farinha é, comente eu quero é, eu quero um pão integral sem farinha alguma coisa nesse sentido tá? e sempre, sempre, sempre falar qual é a tua localização nas publicações tá? entregamos em todos os bairros de Rolândia porque, é, porque volte e meia as pessoas vão perguntar de fora, né? Eles vão fazer as perguntas de onde é, de que cidade é, ou entrega aqui em tal lugar, né? E assim por diante. Então você já localiza a pessoa. Tá? E aqui as publicações para o pro público morno E aqui que a gente vai mais produzir os anúncios, né? Então aqui já entra mais no tipo de anúncio que eu vou acabar produzindo aqui, né? É, utilizar, aqui nós vamos precisar usar imagens que não foram publicadas aqui Para o público frio Isso vai depender muito, tá? Mas vamos, vamos, vamos entrar muito nesse, nesse assunto não importante vocês focarem nisso aqui, ó O que produzir? Food porn, fotos reais os de, Coletar os depoimentos, coletar os bastidores tá E, e focar nas enquetes né? E aí eu já vou conseguir ter material, bastante material para trabalhar porque isso tudo vai fazer com que a gente aumente lá na ponta, isso aqui ó A quantidade de pessoas que vão assistir os seus vídeos, a quantidade de pessoas que vão engajar no Facebook, a quantidade de pessoas que vão engajar no History E aí para essas pessoas nós vamos começar a encaminhar daí as promoções mais específicas Que no caso aqui ó, você está mostrando que teve o quiche, o né? teve o um quiche novo pra quem engajou, lá na frente nós vamos mandar lá, falar somente nessa segunda-feira, das 8 da manhã até o meio-dia você pedindo um quiche aqui na erva doce você vai pagar de 20 de 30 você vai pagar apenas 20 reais faça seu pedido e receba agora ou não pague taxa de entrega faça seu pedido e não pague a taxa de entrega ou peça um quiche e ganhe um suco natural um chamate né? E aí, porque aqui nós vamos fazer a, gran a grande sacada é essa: que é o chute pro gol, que a gente chama. É, nós vamos pegar as pessoas que interagem com vocês e, para elas, nós vamos fornecer uma oferta imperdível: um desconto de um produto em determinado dia da semana, em determinado horário do dia, ou um brinde que ela vai ganhar por ela fazer o pedido. E aí, vamos fazer realmente essa pessoa comprar o produto tá? e fazer o pedido. E aí que vai fomentar. O, aumentar o pedido de delivery desses produtos. Beleza? Então por isso que é importante a gente seguir aquele roteiro para aumentar esse engajamento e lá na frente a gente começa a fazer daí os anúncios para público mordo, que são os anúncios feitos daí com o CTA mesmo, né? Que é aquele pedido de clique aqui, e peça o seu, né? Que tá aqui, ó. Aqui é... aqui vai ter o CTA, né? A chamada para ação. Né, chamada clique aqui peça agora peça agora pelo WhatsApp e assim por diante tá outro ponto por que, que eu estou trabalhando só com as publicações que o que o Fábio está fazendo em relação aos a, a, aos produtos que, que acho que é produtos de confeitaria que se chamam né e não estou falando nada dos capsulados e produtos de, de saúde porque anúncios no Facebook de acordo com a, com a política é, do facebook é proibido fazer anúncios de encapsulados e produtos que, de saúde então é, o objetivo, a estratégia nossa é aumentar o engajamento dentro da página é, de produtos naturais, né? pão, quiche, o, o, o, a tortilha e assim por diante porque aumentando o, o, a quantidade de pessoas que engajam através desses produtos fazendo os anúncios e a gente conseguindo ter a aprovação desses anúncios e não ter a conta bloqueada, a gente consegue criar público para levar as pessoas depois levar para essas pessoas depois é, anúncios da, da página de venda, do, do, da loja virtual. Entendeu? Aí para essas pessoas eu vou me entregar para elas o anúncio da loja virtual. E, e de uma outra forma, sem ter bloqueio. Daí, e esse é o gancho para que eu possa entrar agora e falar com vocês como que está, em que pé que está essa questão da loja virtual. Aí eu vi que o, que o Eduardo já cadastrou 55 produtos e a gente estava aguardando isso. Estava né? é, aguardando essa configuração que ele estava fazendo em relação aos, aos produtos. Né? Ele estava cadastrando alguns produtos para que a gente pudesse começar a fazer os testes. Então eu vi aqui que ele fez já a configuração dos dados né, do emitente, configuração da natureza de operação, cadastro de produtos e integrou as categorias. As categorias né. Falta fazer bastante coisa ainda, fez 0.4%, né é, aliás, desculpe, fez 33%, 4 de 12 tarefas aqui. Então tá, eu acredito que está bem adiantado. E o restante é a parte mais fiscal, né, certificado digital... É a parte de emissão de nota O cadastramento da loja física O ajuste, o ajuste do estoque né? E aí eu, tô, eu iniciei agora essa etapa de integrar a loja virtual tá? Integrar os produtos pedidos, ajuste de estoque né? Mas da loja virtual Só que para integrar essa loja virtual é que tá, é Tudo que está sendo cadastrado aqui no Bling Que é o sistema de ERP é aquele sistema que faz toda a parte fiscal, financeira, cadastro de produto, estoque, né, emissão de nota fiscal e assim por diante. Né. É, aí Nós precisamos cadastrar todo esse sistema aqui na, na loja virtual em si, que é a loja, a loja integrada. Tá. Para integrar isso, o que, que aconteceu? Quando eu fui fazer essa integração... E uh, eu pedi aqui ajuda para fazer isso Então eu vi que ainda nós, nós não tínhamos feito a, a migração do plano né? A gente ainda estava trabalhando com o plano gratuito Então eu fiz já a migração do plano O, o Eduardo já tinha cadastrado o cartão aí na, na, na, na plataforma Então ele aprovou agora, eu estava vendo aqui Ele está ele ele dizendo que está aguardando pagamento Mas ele já aprovou, deixa eu atualizar aqui é um pagamento de 49 por mês ver o é que eles estão falando não, não tem nada a ver mas me parece aqui que foi aprovado porque quando eu vou aqui ó deixa eu fechar isso aqui quando eu sigo as orientações do bling né, ele me manda ir aqui em soluções, aplicativos então quando eu vou aqui ó em soluções e aplicativos eu caio nessa página aqui. E eu vou fazer o que? Eu vou instalar o Bling. Eu instalo o Bling na loja integrada. Para poder entregar, integrar os produtos. E aí agora eu tenho que seguir é, todo, todos esses passos aqui. né? Isso é uma função danada. Mas aí eu estou na, na luta aqui. mano. É, então eu acho que agora é só aguardar a confirmação desse pagamento. Se tiver alguma dúvida... Eu, vou, eu chamo vocês, mas a situação aqui ainda está aguardando o pagamento Porque eu só consigo fazer essa integração a partir do plano PRO tá? E no plano Free ele não deixa fazer a integração Por isso que nós tivemos que contratar os R$ 49,90 Eu vou tentar continuar dando sequência aqui na integração Para poder pegar todos esses produtos Que o Eduardo já cadastrou e passar eles para nossa, para nossa loja integrada aqui, que é aquela loja que vocês é, compraram ali, quer ver? Que é essa loja aqui, ó no painel, a gente vai aqui no botãozinho verde, ó, ir para a loja. Deixa ele carregar, aí ó. Que é a loja, que é aqui que o cliente faz a compra. Então... É, aqui aquilo que o cliente faz a compra Então a gente precisa passar agora Todos os produtos que o Eduardo cadastrou aqui Pegar todos eles E importar Para dentro da loja de vocês Que aqui sim é a loja virtual tem então, vão estar todos os produtos aqui Com fotinha, com preço, tudo certinho Aí quando a pessoa faz a compra aqui Já vai dar baixa direto No estoque que vocês cadastraram aqui E esse estoque Também é, pode ser gerenciado aí pela, pelo balcão da loja física Então se o cara comprou aí na loja física Ele dá baixa no estoque aqui E também dá baixa no estoque da loja virtual E essa é a sacada é integrar uma coisa com a outra Mas vamos chegando lá devagarzinho tá? Mas o que é importante É que vocês saibam que uma coisa está funcionando de um lado É a loja integrada tá? Que é o que vai fazer fomentar a venda dos encapsulados e, e dos produtos, né? E outra coisa são o engajamento na página através dos produtos do, do Fábio e das publicações do Fábio. Então, a gente está gerando engajamento aqui para aumentar a venda também do, da confeitaria e, e também tem engajamento para poder gerar a venda é, dos encapsulados através da, da loja virtual, ok? E essa loja virtual inicia vendendo em Rolândia, mas através desse público que a gente está gerando aqui, me serve como matriz através do público semelhante para começar a anunciar para a região toda, então nós vamos poder anunciar essa loja não só em Rolândia, aí a brincadeira começa a ficar maior, porque dá o valor de faturamento tem potencial de subir bastante, porque nós vamos anunciar para vender não só em Rolândia mas na região, no Paraná e no mundo a gente chega lá, valeu? e daí depois a gente precisa sentar para conversar sobre isso também o crédito é, de 250 já está em 193, então eu acho legal eu já emitir um boleto para vocês, pedindo para a gente poder atualizar esse crédito, o que a gente tem de tem 51 disponível, então daqui a pouco já acaba e, e aí quando acabar, se demorar muito para mim emitir o boleto para vocês pagarem, aí demora lá 48 horas até cair o crédito de novo a gente fica com os anúncios parados. então eu vou já emitir mais um de 250, porque a gente já está virando o um mês. Eu ainda não tenho opção de adicionar fundo por, por cartão de crédito, tá? Assim que liberar essa opção, a gente... deixa eu ver se eu já tenho aqui. Configurações de pagamento. Adicionar forma de pagamento. Ainda não tenho Só boleto bancário mesmo. Então eu vou adicionar mais 250 reais por aqui. Vou adicionar os fundos. E vou encaminhar o boleto para vocês aí também. Beleza? Porque tem 51 reais e já vai acabar já. E aí já acaba ficando sem os anúncios. Valeu? Então, é, qualquer dúvida é só me procurar. Estou à disposição e vamos para cima.